Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aqui mais um Estudos da Performance, é, essa live sobre performance que acontece a cada 15 dias aqui no canal Arte ao Vivo, é, canal que é um, também um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E hoje a gente vai dar continuidade a uma conversa que já começou... É, na semana retrasada, né, há 15 dias atrás, justamente em torno dessa questão da performance é, nos anos 90. Na verdade, na semana é, retrasada, eu é, cheguei a comentar aqui é, é, sobre... É, a performance nos anos 90 é, e, e fiz uma série de remissões por exemplo a, a questão é, de que nos anos 90 você tinha uma predominância muito grande de uh, coletivos né é, e esse essa característica na verdade já existia muito antes em outros em outros lugares. Então, eu na, na no encontro passado eu cheguei a falar de algumas dessas coisas, mas não não acabei não detalhando muito mais essa precedência de outros lugares no Brasil. Então, eu quero começar hoje já a partir disso e eu vou começar com uma citação que eu separei aqui quando eu estava preparando hoje a nossa a fala aqui. É, que diz assim: Eu já vou dar o crédito da citação em seguida, mas primeiro deixa eu fazer a citação. É sempre necessário um bom tempo de leitura e releituras da história, tal qual nos é contada, para começarmos a perceber as entrelinhas, os contextos, os pretextos, os lugares da fala dos que nos contam sobre o nosso passado. Não raro o que ficou para trás é celebrado, mas apenas as porções que contingentemente interessam aqui no presente. O resto negamos ou fazemos pouco caso. É, é uma observação... Deixa eu ajeitar um pouquinho meu ventilador aqui. Aqui na Bahia a gente já está usando ventilador, porque está muito quente. É, essa é uma observação da Ana Luísa Lima, que é, na verdade, a introdução do artigo dela, chamado das experiências estéticas, Ana Luísa Lima é pesquisadora e crítica de arte de Recife. Nessa ocasião em que ela escreveu isso, ela foi curadora do primeiro Salão Universitário de Arte Contemporânea, acredito que hoje ela esteja em outras atividades também, e ela é uma das autoras desse volume da revista Revista que é a revista do Espada das Artes, lá de Recife. Esse volume, na verdade, foi me passado, foi me dado de, de presente pelo Márcio Almeida, quando ele esteve aqui, é, na verdade, quando eu também ainda estava lá em São Paulo, né, no começo do século XXI. Na verdade, na segunda década do século XXI, 2010, o Márcio Almeida atendeu o nosso convite de uh, comparecer a eu não sei se a gente convidou, se ele apareceu lá, na verdade, eu já nem sei mais, porque faz tantos anos, mas ele estava lá no, na, no primeiro fórum de performance que nós fizemos na Associação Brasil Performance, em 2010, lá no Centro de Cultura Espanhola, no, no, em Genópolis, no, em São Paulo. É, foi quando a gente começou toda essa trajetória né, da Associação Brasil Performance e dos Performs, foi o primeiro. E ele estava lá e aí me presenteou com essa revista aqui, a revista, a revista do Espada das Artes, que nesse momento comemorava já um tanto de atividades é, que viam sendo realizadas há muito tempo. E... E a Ana Luísa é era uma das integrantes, não sei se ainda é, nem se existe ainda o Espada das Artes, enfim, eu parei de acompanhar, mas ela era uma dessas integrantes desse grupo. E o que é muito interessante é que a, a narrativa, por exemplo, que na, logo no início do, da revista, o próprio é uma revista catálogo, o próprio Márcio Almeida faz da, do, desses, das atividades... Do, da performance e das artes contemporâneas de modo geral, porque eles não fazem muito essa distinção. Né? Eles falavam aqui, na verdade, das atividades de arte contemporânea e artes visuais da cidade do Recife. Ele diz assim, durante a década de 70, o Recife viveu um momento importante no circuito das artes visuais, especialmente no que diz respeito à arte conceitual e ao experimentalismo. É dentro dessa configuração geral que ele coloca a performance também e era essa a razão porque se eu não estou errado na minha memória, ele estava presente lá por ter sabido né a gente conseguiu quando a gente fez o performance a gente conseguiu uma reverberação que a gente não esperava. né a gente contava que ia ter nesse primeiro evento umas 20, 30 pessoas apareceram 100 né? O que dizia muito de, desse momento que eu vou falar depois mais adiante, vai ser o momento, vamos dizer assim, da retomada da performance, eu diria. Assim como teve aquela história da retomada do cinema, a retomada da performance no Brasil dos anos 10. Mas, continuando aqui com o Márcio Almeida, ele diz, ao longo desse período, dos anos 70 ainda, foram realizadas ações que apontavam a necessidade de ocupação de espaços alternativos para ações artísticas, entre outras. Estão a primeira-feira e o Manifesto Boicote, a pré-bienal de São Paulo, realizada no Recife, no Parque da FECIM, Ambos eventos organizado, organizados pela Associação de Artistas Plásticos Profissionais de Pernambuco. Isso existia, não sei se ainda existe, nesse primeiro período foi criada a equipe Brusque e Santiago, que é o Paulo Brusque e o Daniel Santiago. E esses dois artistas foram de fundamental importância para a formação de outros artistas e coletivos que viriam a surgir na cidade na década seguinte. Paulo Bruschi e Daniel Santiago, realizaram ações, mostras, performances, festivais e possibilitaram a vinda para a cidade de artistas e obras importantes da vanguarda da arte nacional e internacional. Quer dizer, eles funcionavam, na verdade, como um, uma... É, representando aquilo que deveria ser a iniciativa pública, no caso estadual, em relação à produção cultural daquela cidade. E, e eles trouxeram, segundo o relato aqui do Márcio Almeida, até o Cristo, o Cristo, o Cristo Jean-Claude, Regina Vater, Hélio de Sica, Zé Roberto Aguilar, entre outros. Diz ele ainda, no início dos anos 80, outras ações concretizaram a ocupação das ruas e da cidade, possibilitando a formação de um novo público para a produção de artes visuais local, nacional e internacional. Entre outras, destaca essa primeira exposição internacional de outdoor, art door, é, com participação de 190 artistas, artistas de 25 países e projetos culturas nas praças. Nesse ponto, eu gostaria de fazer uma observação em relação a uma outra coisa muito interessante que começou a acontecer no Brasil, é, dessa época, dos anos 70, e que tem a ver com uma, uma coisa de dimensão maior que se deu a partir do, do final dos anos 60, no Rio, em específico. Que foi primeiro o evento do Apocalipse e depois os Domingos da Criação, todas essas iniciativas que foram puxadas e levadas adiante em grande medida pelo crítico Frederico de Moraes, nessa época, no Rio de Janeiro. Depois o crítico, esse, esse o Frederico de Moraes, ele foi uh, convidado a participar, ou eu não sei exatamente os caminhos, porque eu nunca pesquisei isso diretamente, mas ele foi levado a participar de é, um núcleo que foi criado na Universidade Federal da Paraíba, nos anos 70, que se chamou NAC, Núcleo de Arte Contemporânea. Ou seja, a reverberação que teve no Nordeste dessa questão da arte contemporânea, provavelmente também em função do fato de que ah, esses eventos, como o Apocalipopótese e os Domingos da Criação, eles se revelavam ocasiões de liberação das pessoas é, em função da censura, que sobretudo na primeira metade dos anos 70 era terrível, é, em função da, da, da situação de censura da época, em função da repressão que impedia é, reuniões é, com um grande número de pessoas e que, não obstante isso, os Domingos da Criação conseguiam realizar, conseguiam agregar pessoas ali sob o pretexto de ser um, uma coisa de área de lazer nos jardins do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e tal, é, Eu acho que isso deve ter é, motivado artistas do Brasil inteiro a prestarem atenção ao que estava se passando ali como uma espécie de resistência à ditadura. E aí, a partir disso... Como isso tudo era movido por artistas que tinham uma palavra chave sempre nos seus vocabulários, que era arte contemporânea, não era bariarte, não era performance, embora a maior parte das coisas realizadas fosse exatamente isso, mas o termo muito frequente eu me lembro, porque eu mesmo adolescente ouvia falar disso, de arte contemporânea, né? Uh eu acho provável que isso tenha motivado um interesse é, que se espalhou pelo Brasil em torno desse termo arte contemporânea. De sorte que, não sei precisar exatamente em que época, é, é, na Universidade Federal da Paraíba, se cria esse núcleo de arte contemporânea, o NAC, e, esse, e é nesse núcleo de arte contemporânea que se desenvolve, isso são informações que eu tenho, inclusive, da época, que se desenvolve o, essa, essa, essa prática do arte d'or, né? Na, dentro da qual o Frederico de Moraes estava é, diretamente implicado. Eu me lembro pessoalmente do Frederico de Moraes atuando no Rio de Janeiro como crítico, presente em várias vernissagens e tudo era uma figura, é, enfim, presente em todas as situações na arte do Rio de Janeiro, muito em, muito em consonância com um certo consenso é, que se formou é, predominante nas artes visuais do Rio de Janeiro, que derivava em grande medida da, da ruptura neoconcretista e das, do estabelecimento de um certo de um certo consenso em torno desses artistas do Rio de Janeiro, havia, naquele tempo, havia ainda muito dessa coisa do Rio de Janeiro versus São Paulo, então no Rio se formou uma coisa, uh, mesmo depois que tinha acabado né, o neoconcretismo, tudo isso, esse ciclo das vanguardas, se manteve um, uma certa atmosfera no Rio de Janeiro de divergência em relação de modo geral, o ambiente artístico de São Paulo. Então, aqueles que, por exemplo, pensam que o Sudeste dirigiu hegemonicamente toda a cultura brasileira nessa época, não, havia muitas, muitos dissensos dentro dos vários lugares, havia muitos regionalismos, havia muitos provincianismos, né, para se falar mais claramente, é, nas, nos três principais estados brasileiros ou nas três principais capitais brasileiras, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. De sorte que um gesto como esse do NAC, de criar um núcleo de arte contemporânea na Paraíba, que era um lugar muito improvável na época para isso, embora, obviamente, não fosse impossível, mas a mentalidade da época não via isso muito. Quer dizer, se pensava sempre no Nordeste, como no Nordeste da seca, das praias, do folclore, etc. etc. Evidentemente que isso uh, era uma mudança bastante substancial. Entretanto, isso não refletia uma realidade porque na verdade no norte no nordeste é, no centro-oeste havia toda uma produção artística que não chegava à, à circulação é, sempre comandada principalmente pelo circuito sudestino né e isso eu vou falar disso daqui a pouco também acontecia em relação ao sul do Brasil daqui a pouco já já eu vou falar sobre isso com outro exemplo desses dessas retrospectivas né então quando a ah, é, acontece essa exposição internacional de art door, outdoor art door, com 190 artistas de 25 países, isso é uma coisa realmente notável. E a gente não tem relato disso, nem informação disso. Não havia uma linha sequer que saísse né, na imprensa do Rio de São Paulo que comentasse esse tipo de situação. Nesse mesmo período, prossegue o Março Almeida, e, enfim, a exposição de arte Dora acontece em Recife, muito embora tenha essa, esse núcleo, é, como a Paíba, João Pessoa, está muito próximo de Recife, é muito provável que isso tivesse sido feito nessa, nesse corredor. Nesse mesmo período, surgiram vários agrupamentos de artistas, entre eles as brigadas, que buscavam a participação efetiva no campo político da cidade, depois e, realizaram... É, protestos, inclusive, contra a lei Falcão, que foi uma lei cerceadora da época, que foi criada, foi um casuísmo, era um termo que se usava na época, criado para poder impedir que a, a oposição democrática chegasse é, às eleições. né As brigadas Gregório Bezerra, o que significava um negócio é, muito difícil de se defender na época, já que Gregório Bezerra tinha sido o líder da, é, das ligas camponesas né é, na... Na, no Recife e era uma figura carimbada como uma figura negativa na sociedade classe média pernambucana né? e, portanto, é, uma figura perseguida pela ditadura militar e tudo mais. É, é, foram formadas ainda uma outra brigada, Portinari, outra em fio, que eram formadas por artistas de várias gerações, o que possibilitava uma importante discussão sobre as dificuldades do circuito de artes visuais do Recife. Veja que, então, essa coisa dos coletivos, que eu tinha dito que, de modo geral, tinha acontecido principalmente nos anos 90, já vinha acontecendo, por exemplo, em alguns estados... Que se, que se viam numa situação de isolamento maior. É preciso que se lembre que nos anos 70 ainda existia a gravadora Mocambo, por exemplo, ainda existia algum, alguma espécie de possibilidade de circulação. Estava chegando uma primeira leva do Nordeste vindo da Paraíba, Zé Ramalho, eu digo na música, né? e, e de Pernambuco ao Seu Valença. Quer dizer, havia uma certa possibilidade do, do Recife e de Pernambuco representar o Nordeste e de fato nessa época é que se dá o adensamento populacional da cidade do Recife, é justamente quando ele passa a ser a cidade passa a ser um polo agregador do Nordeste como um todo, então a gente tinha basicamente uma presença muito grande nos anos 60 da Bahia na cena cultural brasileira e em seguida é Pernambuco e por extensão a Paraíba. Esses encontros estimulam o surgimento de vários grupos e coletivos de jovens artistas e ele dá como os exemplos Caras Paranambuco, Mocinhos e Bandidos, Formigas Sabe que Roça Come, que ele descreve inclusive aqui que andou fazendo pichações de formigas em lugares estratégicos da cidade. É interessante porque é, um coletivo de São Paulo dos anos 90, o coletivo Formigueiro, também fez é, é, grafites de formigas pela cidade toda, muitos anos depois. E ele prossegue falando de outros grupos, como o coletivo Quarta Zona de Arte, que a partir de 1987 né, tem uma atuação. Isso é, é algo que é interessante porque, mais uma vez, você tem uma situação em que os, os anos 70 e 80, que são anos que, no caso de São Paulo, por exemplo, há uma presença muito grande da performance tal qual, e com uma performance individual, nos, no, nesse mesmo período, em Pernambuco você tem uma atuação de grupos e de coletivos. Isso é um dado é, muito, muito interessante e que nos chama a atenção né, é, para um, uma prática né, que depois vai ser usada aqui, mas que nasce... Por exemplo, o próprio Márcio Almeida faz parte de um desses coletivos citados aqui, que é o coletivo Carga e Descarga. Depois a Laura Souza, no artigo dela, um artigo, aliás, muito interessante, comenta, né? ela, diz, ela, tem uma... ela começa o artigo falando que a tarefa dela, ela dá a entender que a tarefa dela seria falar sobre Carga e Descarga, mas aí ela diz assim, o que me interessa é levantar dados sobre a trajetória e as motivações do referido coletivo de arte no Recife da metade dos anos 90, que constituiu apenas o meu objetivo inicial. Não demorou muito, tornou-se evidente o desejo de experimentação e de ousadia do grupo, desejo identificado na multiplicidade das linguagens, suportes e de espaços expositivos adotados, assim como nos conteúdos polêmicos e irônicos e na própria iniciativa de atuar coletivamente. Continua ela. Nesse sentido, é a Laura Souza. Nesse sentido, penso observar necessidades de articulação que muito se aproximam dos, das que levaram à existência do próprio spa das Artes, necessidades que faziam do coletivo um encontro entre todos os que quisessem discutir a arte e não simplesmente o agrupamento de artistas. Contudo, pareceu conveniente, antes de citar o cargo e de descarga, propor a seguinte questão: como investigar o meio das artes visuais local a partir da existência de coletivos? E aí a gente, no decorrer do texto dela, vai entendendo que, na verdade, os coletivos correspondiam a uma necessidade muito mais profunda, que eu já tinha esboçado antes, quando eu falei ainda há pouco do, do Brusque e do Santiago fazerem o papel dos, dos, é, dos, da, da, da Secretaria de Cultura, do que seriam as atribuições da Direção de Cultura da Cidade. A grande questão aqui gira em torno da questão da institucionalização ou não do fazer artístico. No mesmo, na mesma revista tem um artigo da é, Fabiana de Moraes, que é muito interessante, porque esse artigo ela não vai falar sobre o Recife. Ela vai falar, e, e, e o artigo está dentro, do, seria uma apreciação sobre os padres das artes, mas ela não vai falar sobre isso. É muito curioso. Ela fala sobre os squats franceses, ou seja, como vocês sabem, as ocupações que artistas jovens faziam para morar coletivamente em espaços abandonados e que ela presenciou isso. Isso existiu na Europa inteira, eu vi isso mais na Alemanha, mas após a queda do muro, mas isso existiu na Europa como um todo, e ela fala mais do, da experiência dela na França, em Paris. Ora, por que um grupo de artistas ocupa um determinado espaço e resolve transformar esse espaço em galeria, faz festas para poder sustentar o próprio espaço, etc.? É porque, na verdade, há, obviamente, um excedente de produção que não está sendo absorvido pelo institucional. Há uma produção institucionalizada... Né, para a qual são destinadas verbas, que são sempre minúsculas, né, e há um excedente enorme que fica posto totalmente à margem. Isto é o que, na verdade, é, mobiliza, junto com um fator ainda mais é, complicante, né, que era a própria censura e a própria perseguição a qualquer forma de arte que fosse questionadora, isso juntou artistas ao longo dos anos 70, sobretudo nas áreas mais periféricas, onde não havia esse acesso. Por que o um artista saía do Nordeste, saía do, do Centro-Oeste, saía do Sul e ia para o Sudeste? Porque ele sabia que tinha um determinado momento na vida dele que ele tinha que ir para o lugar onde as coisas estavam acontecendo para que ele tentasse um lugar ao sol. Ora, então, tudo isso, juntando tudo isso, a gente chega à seguinte conclusão. A criação desses coletivos respondeu muito a uma necessidade fundamental, que era de buscar esse lugar de expressão dos artistas, e esse lugar era buscado principalmente através da atuação desse grupo de artistas como um corpo unido. Quando eu digo um corpo, é inclusive com um corpo mesmo. Então, isso é um dado muito interessante, porque nos chama a atenção não só para o que foi provocado pela ausência de responsabilidade dos próprios governos ao longo de todas essas décadas em relação à cultura, ou seja, um tipo de política cultural que não era abrangente, que não era inclusiva, né, que depois, durante os anos 90, é substituída por uma política que eu chamo sempre de política de balcão, isso é discutido aqui também, questão de editais e tudo isso, né, no, no intuito, feitos no intuito de democratizar, o acesso à cultura, mas que acabam produzindo uma deformação, hoje nós sabemos disso, que é justamente todo um, toda uma indústria né, da, da, da transformação do produto artístico em produto vendável para uma determinada lei de incentivo, para um edital ou para alguma coisa assim, dada a complexidade burocrática imensa que essas coisas envolvem também. Né? Então, é... Diante disso tudo, o que você tem? Você tem artistas se organizando coletivamente e dizendo, não, vamos tentar então um outro caminho, porque se, as, se essas portas estão fechadas, a gente tenta outras. E isso se, é, foi um processo proliferante pelo Brasil inteiro, de norte a sul do país. Né? Ou seja, isso dava a medida daquilo que acontece a partir dos anos 70, que eu acho que é um dado muito importante, a um crescimento exponencial a cada década. Há uma quantidade muito maior de artistas do que a década anterior. Há uma, é claro, a população vai aumentando e o acesso à informação também vai aumentando, e as aspirações das pessoas que se veem em determinado momento das suas vidas, geralmente quando são muito jovens, diante da situação de se confrontar com a sua vocação artística, essas aspirações levaram essas pessoas a buscar outros caminhos. E isso é que é descrito... Me parece, de certa forma, nessa. Isso aqui é de 2010, reparem bem. E é descrito nesse, nessa, nesse, nessa revista, nesse catálogo, e ainda carece de, uma, de um processo de uh, levantamento e de narrativa disso. Quer dizer, isso tudo ainda não foi narrado, isso ainda não foi compreendido, porque. Compreender isso significa também compreender quais foram as políticas culturais que nós produzimos ao longo dessas décadas, ou que os, o, nós, não, os governos produziram, porque os governos se instituíram é, no Brasil como se fossem entidades à parte da sociedade, como se fossem patriarcas da sociedade, né, como se fossem é, aqueles que proveem, os grandes pais que proveem as coisas para as suas crianças, né, que são os cidadãos, e, naturalmente, classicamente, né, o que não se repete necessariamente no restante da América Latina, o auxílio à cultura, o respeito pela cultura, o apreço pela cultura é sempre colocado em último lugar no degrau. Isso também, me parece, é o que motiva. Vejam que a gente vai buscar as histórias em outros lugares e acaba achando a mesma coisa. Eu tenho aqui um outro, uma outra retrospectiva do mesmo teor. Né? Aqui é sobre o Nervo Óptico. O Nervo Óptico foi um grupo que também, essa, essa retrospectiva está organizada pela Ana Maria Albani de Carvalho, e é, eu agradeço a Marion Velasco que me enviou esse, esse, esse, essa retrospectiva. Na retrospectiva proposta pela, pela Marion Velasco, que está é, assinada aqui pelo diretor do Centro de Artes Visuais da Funarte, na época em que isso foi publicado, em 2004, que era o Chico Chaves, assim como esse número é, da revista pa está assinado pelo projeto Conexões de Artes Visuais, que era um projeto é, que é, funcionava sob a chancela da, do presidente da Fumart na época, que era o Sérgio Mamberti, ou seja, nós estamos falando aqui da época do governo Lula, mas de uma transição porque havia toda uma discussão que se deu durante a primeira metade do governo Lula é, no sentido de, de mudar esse tipo de cenário, mas a discussão foi tão longa, tão demorada e tão adiada que nós chegamos ao, a, a esse momento aqui ainda com a discussão em andamento, mas havia pelo menos esses esforços. Então, eu estou citando esses dois nomes, o Mambert e o Chico Chaves, porque são nomes que estiveram ligados a um esforço, a uma tentativa que, de, da qual eu fui testemunha também na década de 10, eu vou voltar a contar isso depois, né? nesse mesmo período daqui do, do evento de Recife, é, eles foram responsáveis por um esforço no sentido de tentar é, abarcar aquilo que até então não tinha sido abarcado é, pela pelo governo federal, pela obrigatoriedade do governo federal desde a Constituição de 88, que não vinha sendo cumprida adequadamente no sentido de oferecer, de prover recursos para a educação, para a cultura, para a saúde, etc. Então, no caso do, do que eu estava falando aqui, que é o, o nervo óptico, é trata-se de um outro grupo que começa suas atividades ainda nos anos 70. Né? Eu vou pegar uma breve descrição... É o depoimento da Vera Chaves Barcelos, que eu acho que é o depoimento é, é, mais detalhado, vamos dizer assim, num certo sentido, embora seja bastante breve, a Vera Chaves Barcelos, para quem não sabe, é, é, hoje há uma fundação que recebe seu nome, Vera, Fundação Vera Chaves Barcelos, é um dos nomes mais importantes da história da arte experimental brasileira, do vídeo brasileiro, etc., e ela é do sul né, do Rio Grande do Sul. Nesse depoimento dado para essa publicação, que é uma publicação de 2004, ela diz o seguinte, que em 1976, um grupo de jovens artistas de Porto Alegre, tais como Ana Alegria, Carlos Aspi, Carlos Pasquete, Clóvis Dariani, Elton Manganelli e outros, reunia-se para discutir questões pertinentes ao momento e contexto cultural do Rio Grande do Sul. Esse tipo de, de agrupamento de discussão, eu tinha 16 anos em 1976, e me lembro de que a mesma coisa se passou em vários lugares do Brasil. Havia um sentido geral de percepção de que é, a ditadura não conseguiria se sustentar durante muito tempo, havia já uma conversa no ar de que poderia haver uma mudança né, no próprio panorama da censura de tudo mais, tem uma Muriçoca aqui que perturba, de, da censura e de tudo mais, e, e, e por um movimento natural mesmo, porque estava aparecendo uma nova geração, e essa nova geração estava buscando os seus caminhos, e uma das coisas que acontecia era muito essa questão da discussão, da troca de ideias, da troca de informações, etc. Então, lá no Rio Grande do Sul, esse grupo começa a se reunir e ela diz que essas reuniões foram crescendo na aquisição de uma consciência em relação às políticas culturais da época. Aqui está nomeado o que eu estava falando ainda agora, da então Secretaria de Cultura e Turismo do Estado. Aliás, Secretaria de Cultura e Turismo, assim, junto, era uma coisa muito comum na época. Até o momento em que o grupo resolveu redigir o um manifesto. Como sempre, né, a gente. <risos> Eu tenho um texto numa. Vamos, vai sair brevemente um texto meu sobre essa questão do manifesto. Vai sair, na verdade, um dossiê sobre essa questão do manifesto, pois eu não sei se eu posso falar tudo aqui agora. Mas. E nem vou dizer onde, nem como, mas aguardem aí que isso vai sair. E aí, essa questão do manifesto parece ser uma espécie de obsessão nossa. Assim. Mesmo já passada a era dos manifestos, a gente já estava nesse momento, começando bem no comecinho da discussão sobre pós-moderno, fim das vanguardas, etc, etc. Mesmo assim, as pessoas ainda faziam uso desse tipo de coisa. Então ela diz assim: esse manifesto foi assinado apenas por alguns, depois pois, de certa forma, atacava a ideologia de mercado como condutora das políticas culturais. Outros do grupo, não querendo ferir suscetibilidade, não assinaram. Havia medo, havia receio, havia receio de você ser isolado, né porque uma, uma coisa que questionava, por exemplo, as regras do mercado, sendo o mercado não... É, é, vejam, é, havia uma, uma censura governamental, um controle governamental, e, ao mesmo tempo, havia um mercado que tentava também, né, não só isso, mas também, é, de alguma maneira, é, por seus próprios caminhos, resistir a isso. É difícil a gente pensar hoje, mas há um determinado momento que a sociedade civil como um todo no Brasil procura resistir e entra na discussão e a favor da liberação, da, da redemocratização do país e da, do fim da censura. Isso era uma luta que também acontecia nas instituições culturais privadas. Isto não significa que essas instituições culturais privadas também não adotassem um princípio institucional que se baseava sempre em um grupo reduzido de pessoas. Quer dizer, esse elitismo no Brasil também se combinava a reivindicações de caráter libertário. Quer dizer, essa é uma contradição que acontecia no país de extrema concentração de renda, como ainda continua sendo até hoje, né, em que um pequeno grupo detinha toda a riqueza do país, inclusive a riqueza cultural. Né? Então, decorrem daí todos os problemas que vocês possam imaginar. Então, as, algumas pessoas, por exemplo, não se engajavam nesse processo porque temiam serem é, é, excluídas. Esse temor... É, é, não deve ser questionado a posteriori dito assim, ah, eram pessoas covardes, coisa assim. Não, isso é legítimo, né? Quer dizer, no momento de medo, de tensão, muitas pessoas não arriscam, né, seus pescoços na situação. Quer dizer, embora eu entenda que ah, era preciso, eram precisas atitudes de ruptura, eu entendo também, sou, sou propenso a entender que houvesse, houvesse também atitudes de, de, de receio. Né? O, uh, apenas oito artistas idealizaram e participaram do que foi chamado de atividades continuadas, dois dias de exposição de objetos, obras gráficas, fotografias, instalações, livros de artista, projeções, performances, ações e debates. Paradoxalmente, as atividades tiveram lugar na sede do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Por quê? porque o então diretor Luiz Inácio Medeiros deu o peleplácido dele para que isso acontecesse, e ele funcionava nessa época no espaço que fora sete do Cotillon Clube, na Avenida Borges Medeiros, no centro da cidade de Porto Alegre. Esse grupo é, é, percorreu é, um período dos anos 70, 70 principalmente 76 e 77, e acabou, teve uma vida curta, se encerrou em 78. Diz ela aqui, a repercussão fora dos limites do Estado no eixo Rio-São Paulo fez com que o crítico, olha ele aí de novo, Frederico de Moraes, do Globo, usasse pela primeira vez a expressão grupo nervo-ótico, que acabou colando, é, nome que foi assumido pelo coletivo. As atividades continuaram com as sessões criativas, o que rendeu um farto material fotográfico, e várias exposições, como na Galeria Eucatexpo e no Instituto de Artes. Em 1978, houve um certo cansaço, resolveu-se não publicar mais o, o boletim, as reuniões deixaram de realizar, se o grupo se extinguiu. Mas continuou existindo, de alguma maneira, porque alguns meses depois é, foi criado um espaço nervo né e em que a própria Vera Chaves Barcelo foi, foi convidada a participar, e aí... É, elaboraram um projeto, do qual participaram inicialmente um grupo de mulheres, Ana Torrano, Cris Vigiano, Karin Lambrecht, Regina Selly, Eloísa Schneiders e Simone Michelin, com a colaboração de Eugênia Houten Muitos dessas artistas estão aí até hoje. Né? Vários outros artistas ad aderiram ao um grupo e participaram das atividades, entre eles Milton, entre eles, Milton Kurtz, Mário Ronelt, Rogério Nazari, Carlos Vladimisk, e Thelmo Lanes. Assim surgiu o espaço N.O., Nervo Ótico, que funcionou na sala 31 da Galeria Chaves no centro de Porto Alegre. A proposta era manter a atividade multidisciplinar, exposições, performances, leituras dramáticas, conferências, encontros e eventos musicais. A mostra inaugural em outubro de 79 mostrou arte postal, filmes, projetos e publicações do artista pernambucano Paulo Bruschi. Do antigo grupo Nervo Ótico, apenas dois integrantes animaram a atividade do espaço N.O., Thelmo Lanes e eu, e dentro das paredes do espaço em NIO, ocorreram mais de 90 atividades nos seus três anos de funcionamento, que foram de 1979 até 1982, além de eventos realizados fora da sede, como as participações em exposições como Arte Del 81, na Espanha, e Artistas Gaúchos Contemporâneos Mostra Coletiva na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então, com isso, a gente vê que muito provavelmente aconteceram centenas de performances ao longo desse período aqui no espaço nervoótico. Esse é o livro, todas essas referências de livro, esse livro publicado pela FUNAC. Todas essas referências eu vou deixar aqui na explicação do vídeo depois, quando o vídeo estiver no YouTube, vocês sabem que depois daqui eu ponho sempre o vídeo no YouTube e aí vocês vão poder ver isso com mais vagar. Então, o que se passa é, é que Durante um certo período você tem uma, uma produção que já vinha se organizando nesses espaços. Eu estou citando dois, no, em dois extremos, no Nordeste e no Sul, porque são os que eu tenho à disposição aqui, mas certamente existe a mesma coisa é, no centro-oeste, né, no norte e assim por diante. Quer dizer, é, o Brasil, eu diria que desde os anos 60, a fervilha. É, desde sempre, talvez, mas é, com o crescimento da população e a mudança da, da população do campo, que era majoritariamente a população brasileira era majoritariamente do campo nos anos 60, e essa mudança se dá para a cidade nesse decorrer dos anos 60 para os anos 70, há também uma mudança muito fundamental e um desejo expresso muito grande por parte dos artistas da população de modo geral, um desejo de informação, um desejo de cultura, uma vontade de cultura. A, a, o Yuri Lotman, o semioticista russo, tem uma distinção que é difícil de compreender a princípio porque parece muito binária. Ele faz uma distinção entre cultura e não cultura. Mas eu diria que a, o Brasil, dos, do, da, que entra na ditadura, sobretudo num período mais terrível entre... É, 68 entre o AI-5 e 1975, é um Brasil que deseja, que tem, que percebe-se como um país que precisa sair da não cultura, é um país que é atirado pelas circunstâncias políticas da época a um estado de não cultura, a um estado de anomia cultural e ele precisa ser arrancado disso e isso é percebido pela sensibilidade da população que cresce e que migra dos pequenos, das pequenas cidades para os grandes centros, dos grandes centros para os grandes centros maiores ainda, que obedece a uma hegemonia que foi se consolidando, principalmente porque a sede da mídia se citou, principalmente no Rio de Janeiro, nos anos 70, né? Leia-se Rede Globo, tudo isso. Mas, além disso, o que se passa é um processo é, de, é, ao mesmo tempo que se faz esse movimento, que se segue um movimento determinado, né, pela pelo pelo jogo uh, cultural da época, ao mesmo tempo também se manifesta cada vez mais um anseio por novas informações, um desejo de novas informações. Isso não cessa, isso não diminui e a quantidade de artistas sempre aumenta. E essa organização em coletivo, sobretudo criando esses grupos que depois já nos anos 80 e 90, por exemplo, no Recife, vão fazer a ocupação, porque o Recife tem uma circunstância específica. Ele tinha um bairro inteiro, que era o bairro histórico, Bom Jesus, que estava completamente abandonado. Né? E ele foi ocupado ao longo dos anos 80 e 90 pelos artistas. Era um lugar tão abandonado que os artistas conseguiam pintar nas paredes dos prédios sem que ninguém reclamasse disso. Era um lugar completamente entregue à própria sorte. Então, os artistas abriram caminho para uma coisa que depois foi importada né, e que teve um nome é, horroroso durante certa época, a revitalização do centro das, das grandes cidades, que todo mundo hoje sabe que foi, na verdade, o processo de gentrificação, quer dizer, de transformação desses lugares em lugares onde a população que ali existia foi retirada para que ficasse um lugar turístico, apreciável, né? e que é um processo que ainda continua acontecendo hoje em dia, esse processo foi iniciado na sua fase virtuosa pelos artistas. Então, os artistas ocupavam o bairro do Bom Jesus e aí se lixavam para iniciativa oficial. Evidentemente, depois, como conta a Fabiana de Moraes em relação à França, a própria iniciativa oficial, que, por exemplo, expulsou, um coletivo que, que tinha se instaurado uma ocupação em Paris, em 2000, depois ela vai recuperar o lugar e vai dar dinheiro para isso e vai reconhecer a importância desse tipo de coisa. Quer dizer, mais rapidamente na Europa, menos rapidamente no Brasil, mas com o passar dos anos isso foi sendo percebido. Quando é que se deu esse processo? Justamente a partir do século XXI. Esse marco temporal da expulsão dos artistas em 2000, em Paris, e a consequente, posterior, retomada desses lugares, e o reconhecimento por parte do governo francês, onde sempre houve verbas muito mais consistentes para a cultura do que nós pudéssemos imaginar no Brasil. Eles reconheceram e hoje você tem uma... Uma, eu, inclusive, conheci um desses lugares na periferia de Paris onde se, se, se instalou luxuosamente né, uma atividade coletiva de artistas. São muitos no mundo todo. E é uma, uma, uma tática que foi usada na África, na Ásia, em tudo quanto é lugar do planeta. Né? Ou seja, há uma demanda, de modo geral, por, por quantidades cada vez maiores de artistas, no sentido de que haja esses espaços, né? mas, ao mesmo tempo, também há um processo de institucionalização que vai progressivamente pegando isso e levando para outro lugar. Esse mesmo número de Espadas Artes, que começa como uma iniciativa de um coletivo de artistas, já há comentários que questionam se vale a pena isso ser assimilado ao calendário da cidade e ser... Uh, e receber uma verba que significa, ao mesmo tempo, também uma, um certo grau de construção, de controle. Não é? uh, a realidade é que nenhuma instituição política pública quer dar dinheiro aos artistas a fundo perdido, porque sempre, é, entre na, nos, nas instâncias da administração, eles já acham que os professores são pessoas que não fazem nada, que dirá artistas. Bom, dentro desse panorama... É, aí Agora eu quero dar uma guinada, porque eu quero falar sobre... É, nós estamos ainda falando sobre essa transição para o século XXI. E em 2005, o Vídeo Brasil assume, né, na, sua, na sua 15ª edição, o termo performance como um termo é, designador daquela edição do Vídeo Brasil. Como a gente sabe, o Vídeo Brasil é, começa como um festival de... De, de vídeo, né, de cinema e vídeo, depois de vídeo, e hoje em dia é um festival de arte contemporânea. Mas o que, que leva o Vídeo Brasil a tomar esse, esse termo como um termo guia né, da, da edição 15ª edição, Festival Internacional de Arte Eletrônica, como era chamado na época, sobretudo quando a gente, folheando o catálogo, descobre que, na verdade... É, toda a programação é uma programação de vídeo e que apenas uma parte dela está dedicada especificamente à discussão, vamos dizer assim, da, da, da performance. E eu digo isso pelo seguinte, porque é, na programação, quando a gente folheia o, o catálogo, a gente encontra a programação Panoramas do Sul, que teve várias edições em vários vídeos do Brasil, uh, tem as performances que foram apresentadas, que foram basicamente dos, dos grupos, Chalpa Ferro, é, bom, eu vou citar os, os, os artistas, Chalpa Ferro, que é um grupo, é, Coco Fusco, que naquela ocasião então vem ao Brasil, Detânico Lain, é, Éder Santos, que é um, na verdade não é um performer, mas um videomaker, né? Feito a Mãos, que era é, um coletivo, Frente 3 de Fevereiro, que é outro coletivo que vai trabalhar com o tema do futebol Ingrid Muang Marco Paulo Rola, aí sim um artista que tinha uma fata produção na performance e uma artista estrangeira que nessa época curiosamente, assim como a Cocofusca um negócio meio errático, chega ao Brasil que é a Melati suri Suriodarmo a Melati Suriodarmo tem uma performance muito famosa em que ela dança Uh, é uma performance já do começo do século 21, em que ela dança em cima de manteiga, com saltos altos, e aí toma tombos horrorosos. E, tal. Uh, e aí depois você tem as mostras, né? e aí nas mostras, somente nas mostras, é que você tem uma mostra de, de, de materiais da Marina Abramovic, da a antologia de performance da Kitchen antologia de performance da WWF. nunca lembro o que é isso. Deixa eu ver aqui. Ah, não vou conseguir achar. Mas, enfim, era uma outra mostra junto com essa mostra da Marina Abramovic, tinha essa da Kitchen e tinha essa outra, uh, Performance Anthology, que era uma, uh, uma coletânea de... de Uh, World Wide Video Forum, uma coisa dessa assim, tinha uma coletária, uma, uma, uma curadoria do Tom van Vliet, que é um, um, um curador de vídeo holandês bastante importante. Então, ele faz essa curadoria de vários, vários vídeos relacionados com a performance, inclusive, nós tivemos a oportunidade de ver naquela época, em 2005, aqui, é, o Good Boy, Bad, Bad Boy, que é um vídeo de 1985 do, do Bruce Nauman, um vídeo interessantíssimo, que eu diria que é o ponto alto dessa curadoria que o Tom faz. Depois aí você tem a antologia, Vídeo Brasil de Performance, que foi curadoria da Solange Farias. O Eduardo Jesus faz também uma curadoria. Uma curadoria. E a Cristine Mello, então, faz a curadoria que já é lá nos anos de 2005 um primeiro passo em direção à pesquisa que ela faz até hoje, que é das extremidades do vídeo. A curadoria se chamou justamente de extremidade do vídeo. E passou alguns, colocou em circulação, alguns vídeos importantes, como a situação do Geraldo Anhai Melo como a, vi, o, as videocriaturas do Otávio Donassi, a Cátia Flávia do Fausto Falsett, né deixa eu ver o que é mais aqui, a Lua Oriental do, do Zé Roberto Aguilar, eu estou citando alguns, a Regina Silveira Trânsito, que era, na verdade, um, um, um, um trabalho do olhar periférico, que é um outro coletivo também. Né? O Desertesejo, que não é propriamente um trabalho de performance, Gilberto Prado, né? Web Paisagem da Gisele Benga, que são trabalhos mais de mídia digital, mas que estavam presentes lá também. Ora, então, o que se passa aqui é uma... uma um apanhado daquilo que era possível, que foi possível recolher na época, absolutamente não exaustivo, né, mas com já com uma pretensão de tentar sistematizar um entendimento, uma compreensão sobre o que que é a performance naquele Brasil de então de 2005. E aí quando você percorre também as páginas do catálogo, você não encontra quase praticamente nada dos anos 90. Né, é, se passa a mesma coisa. Onde é que estávamos nos anos 90 nessa história? Na mesma ocasião, a, a, como eu já disse aqui na, na vez passada, vou voltar a isso depois, esse 15º Festival, que eu considero um marco, por isso que eu estou falando disso, é, também publicou essa revista aqui, que aqui, na, é, na verdade, é um pôster, essa capa né, da revista, que é o caderno número um do Vídeo Brasil, que é justamente dedicado à performance. Essa sobrecapa aqui é com o trabalho do Três Nós Três, que é um trabalho que era resgatado por essa publicação, assim como textos sobre Flávio de Carvalho e, é, muito importante, sobre a Márcia X. É aí que eu quero chegar. Porque a Márcia X é um desses nomes que atravessa os anos 80 para os anos 90 e que eu acho que é representativo de outra tendência, é, a saber... A gente tem, então, essa tendência da, da, dos coletivos, né? e, ao mesmo tempo, você tem a aparição de alguns trabalhos que ganham singularidade a partir da virada para o século XXI. É, Num estudo sobre a obra da Marcia X, chamado Discursos Críticos Através da Poética Visual de Marcia X, do Tyler Spray, que é também performer, ele faz o seguinte comentário no capítulo 3, sobre as produções da década de 90 da Márcia. Ele diz assim, diferentemente da década anterior, em que Márcia X deu prioridade às ações e ao conceito em vez da produção de uma arte mais vendável, na década de 90, a artista investe numa elaboração de objetos e instalações a partir de peças encontradas em lojas populares de uma área central da cidade do Rio de Janeiro, conhecida por Saara, um bairro comercial popular. Em São Paulo, o pessoal conhece como 25... É, em, em Natal tem aquele lugar que se chama... Tem um lugar desse também que se chama... Puxa, eu estava com o nome na ponta da língua e esqueci. Natal também tem um lugar que é uma área de comércio popular desse tipo. É, em São Paulo, 25, no Rio, é Saara, né que é, na verdade, o nome de uma associação de... É, comerciantes da região é, da área da, da, da, da rua é, Avenida Passos e Adjacências, né, toda aquela região ali, Buenos Aires, etc. E assim por diante, em, em cada capital brasileira você tem uma área de comércio popular que se desenvolve, a gente, é bom aqui a gente lembre isso, que começa a ter um influxo de eletrônicos fenomenal a partir principalmente da redemocratização do Brasil do governo Sarney, né, com todo aquele processo de, é, em que as pessoas para sobreviver iam fazer compras no Paraguai e traziam as coisas no Brasil para revender, porque havia ainda resquícios, né, uma série de interdições a produtos importados no Brasil, então as pessoas traziam de contrabando. Né, então, sob a égide do contrabando, desenvolve-se um comércio, eu acho muito importante citar isso, sob a égide do contrabando se desenvolve um comércio popular que é pleno de objetos interessantes e que vão ser justamente aqueles objetos para os quais a Márcia vai voltar o seu interesse. Ela diz aqui, o próprio o próprio Tales cita, ela diz assim, andar pelo Saara no centro do Rio de Janeiro é vivenciar muitos aspectos da cultura brasileira e da carioca em particular. Entre as ruas da Alfândega e da Carioca, Gonçalves Dias e Campo de Santana, Sobrados Coloniais, Neoclássicos e Arnubô, abrigam lojas de artigos populares. E aí pode-se encontrar de tudo nesses lugares. Então, essa deambulação que a massa faz vai levando ela progressivamente de uma, uma, um tipo de produção artística dos anos 80, que era caracterizada por uma, por uma presença muito forte das ações... Né? Durante os anos 80, a Márcia, junto com o Alex Hamburger, o casal é, que alguém chamou de x né Márcia X e Alex Hamburger, é, eles fizeram uma série de ações, a gente, inclusive, recuperou pelo menos algumas dessas ações, gostaríamos de ter feito mais, mas não foi possível, na exposição Retro Performance, que aconteceu em 2017 na Caixa Econômica, lá no Rio de Janeiro, com nossa curadoria. É, lá a gente conseguiu falar da, do, da exposição Ícones do Cotidiano, que era uma exposição vazia, que não tinha nada, né? só tinha a, a, as paredes vazias e as pessoas eram fotografadas e filmadas e nos dias subsequentes isso era mostrado. Né? Esse tipo de ação, ou a chuva de dinheiro com, com reproduções enormes de notas de dólar que caíam nos prédios do Rio de Janeiro, então, são todas ações dos anos 80, a, a ação de invasão da, sem consentimento do próprio John Cage do concerto da Jocídia Oliveira em homenagem ao John Cage na, na sala Cecília Meredes no Rio de Janeiro em que eles, ele, é, ela Márcia e, e, e Alex invadem a, a, o concerto com velocípedes né? meio que fazendo uma alusão à música para brinquedos né? para piano de brinquedo do, do John Cage enfim Uh, em todos esses momentos é, o que se, o que se tem é uma uma presença decisiva e isso está narrado aqui nesse imenso catálogo né, feito por ocasião da grande retrospectiva que foi feita da obra dela no museu de arte moderna do rio de janeiro o que se narra nesse catálogo é justamente essa essa essa transição né é, a exposição por exemplo ícones do cotidiano ela era um projeto, né? aqui tem até a reprodução da galeria, era na Galeria Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, era um projeto que foi todo preparado para essa finalidade. Né? É, e se tratava de, uma, de um caráter de intervenção. Ela mesma, a, a Massa X, em várias passagens citadas aqui, ela faz algumas observações. Por exemplo, num texto de 2012, ela diz o seguinte nas produções iniciais havia a intenção de questionar através do humor e do estranhamento o papel do artista e da arte na sociedade triciclagem que é essa essa essa invasão lá na, na, no, no concerto do Kate é, que na verdade poderia também ser chamada triciclage né e exposição de ícones do gênero humano são exemplos do trabalho em que a provocação é o elemento principal. A triciclagem, de 1985, realizada em colaboração com o poeta Alex Hamburger, constituiu-se na invasão do palco da Salacília Meredes no Rio de Janeiro, pedalando dois velocípedes durante a execução de uma peça de John Cage, Winter Music, com a presença do próprio, mas sem a sua permissão, e renomeando a peça como Música para Dois Velocípedes e Pianos. Em exposição de ícones do gênero humano, estavam presentes todos os elementos que uma exposição de artes plásticas profissional mobiliza. Galeria, iluminação, convites, divulgação, coquetel, livro de assinaturas, mas não havia obras de arte, quem compareceu foi fotografado e filmado, participando do vernissage inclusive esse que vos fala. O material captado sem edição foi exibido no dia seguinte na galeria. Esse era o tipo de ação que era proposto no trabalho dela nessa época. Então, ela mesma avalia que em determinado momento tem essa atitude. De repente, com essa deambulação que ela faz pelas, pela, pela é, pelas, pelo Saara, né, até comprando coisas como cornetas da copa, coisas assim, ela começa a investigar outras possibilidades que vão caminhando é, para o objeto. Para o objeto. Né? E aí se dá uma coisa fenomenal. Quer dizer, durante os anos 90, a produção da massa vai diminuir muito, porque todos esses canais e as possibilidades experimentais diminuem muito, como nós já falamos aqui. Mas ela vai produzir alguns materiais que só vão vir à tona depois, que são é, justamente os camas sutrinhas, que são... É, Cenas eróticas feitas com bonequinhos, né? ou usando consolos comprados em, porno, em, em lojas de, de porno shops, ou coisa assim, e que ela é enfeita minuciosamente. Eu me lembro de uma exposição no tal Cultural em São Paulo em que apareciam já vários desses elementos, muitos deles foram produzidos ainda nos anos, eh, nos anos 90. E aí acontece uma guinada excepcional justamente a partir da virada dos anos 2000 alguma coisa se passa nesse momento e que a obra da massa toma um rumo completamente diferente, ela não só retoma as performances, mas ela retoma as performances em relação a determinados tipos de objetos então como o caso por exemplo, dessa, dessa obra Alves Celeste, que é de 2003 estão vendo isso aqui parece ser na Capela do Murumbi, mas eu não tenho certeza. Vejam, é, aqui ela está trabalhando com uma série de objetos que, na verdade, são objetos de química, em que ela a, é, alimenta com uma tinta da cor da tinta que o Yves Klein usava, né? aquele famoso azul do Yves Klein. Ela usa essa, esse azul do Yves Klein para fazer uma espécie de operação em que sobem e descem tintas de funis de vidro. Né? E assim, é, em várias outras performances, em que ela passa a vestir-se de uma determinada forma e muda de personalidade também, porque ela passa a ser uma artista mais reclusa né? e mais concentrada num trabalho que é um trabalho, aí, claramente, um trabalho como, é, por exemplo, o caso do Pancake, um trabalho que é completamente ela própria, né, sozinha. Né, quando ela, por exemplo, toma esses banhos de leite condensado né, e, ou quando ela faz o trabalho que tem o um nome de... Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Desenhando para ter contextos em que ela compra uma quantidade enorme de rosários e faz desenhos de pênis com esses rosários. Isso causou uma... uma um tumulto tremendo. Eu me lembro, inclusive, que um dos lugares em que isso causou um tumulto tremendo é ainda nos anos 90, na virada do, do, do século 21, se não me engano, foi na, na manifestação é, internacional de performance lá em Belo Horizonte, é, na MIP. Agora, eu não sei se já já foi no século. Acho que já foi no século 21. É, eu teria que checar, eu fico devendo essa informação depois, mas eu vou voltar a isso outras vezes. Quando isso ah, foi uma das ocasiões que foi apresentado, mas isso foi feito também no Parque Lage, né? é, a foto que tem aqui na verdade é no Parque Lage, que é uma, é uma performance duracional e é uma performance 2000 a 2001. Portanto, ela pega exatamente essa guinada do século XXI. A Márcia é uma infelizmente, ela viria a falecer alguns anos depois, né? surpreendentemente, muito jovem, né? parecia um pouco adivinhar essa situação de, de necessidade profunda de mudança no trabalho dela, e, no entanto, ela hoje, é, vocês podem ver pelo próprio livro, né? ela é uma referência fundamental para toda uma produção de arte feminina no Brasil, né? que deriva e de performance feminina no Brasil, que tem os olhos voltados é, e tem toda a sensibilidade voltada com todas as atenções para aquilo que ela faz nesse momento e que é absolutamente significativo. Eu estou falando disso, e em específico da Márcia, por uma outra razão também, porque a partir dessa, dessa emergência dos coletivos aparece mais uma questão também importante da transição da última década do século XX para o século XXI que é a emergência das, das questões todas relacionadas à identidade, ou seja, as performances femininas e a questão do feminino na performance, a questão do, da performance negra, da, da arte negra, da, da produção dos artistas negros e todo o questionamento que hoje explodiu né, e que a gente está vivenciando hoje, né, inclusive com a cobrança dos, dos países que foram saqueados né, pela colonização, de que as obras de arte desses países sejam restituídas aos seus museus, enfim, uma questão extremamente complexa e difícil de resolver. Né? Mas aí, assim, tudo isso que vai explodir no século XXI está sendo gestado nesse caldo de cultura dos anos 90. Então, os anos 90 são uma espécie também, no caso brasileiro, uma desaparição que é comprovável, né? a frequência diminui muito da produção performática, porque ela se, ela se volta para essa nova é, é, emergência de coletivos, mais uma vez se pensando na atividade coletiva como uma forma de, de intervenção. Essa atividade coletiva tendo uma dimensão é, também política muito forte, quer dizer, há uma saída do território exclusivo da criação artística e uma invasão, como é falado também em outro, em outro artigo aqui nesse, no nos das Artes, uma invasão dos temas da vida cotidiana na, na discussão artística e, portanto, a discussão artística passa também a ser uma frente né, de intervenção na vida, uma frente política de intervenção na vida, e a aparição de todas essas questões né, é, relacionadas aos índios, aos negros, às mulheres, aos tra... às, à, à a todos os trans, né, toda a questão LGBTQIA e assim por diante. Quer dizer, aí é, a própria discussão sobre é, quem dispõe dos termos para expressar uma visão, quem é que diz o que é a história da arte no Brasil. Né? E aí aparece, evidentemente, vão aos poucos aparecendo noções como a de lugar de fala. Quer dizer... É, não é possível você imaginar que quem está dizendo alguma coisa sobre a história, por exemplo, não seja essa pessoa também atravessada por uma série de circunstâncias que ah, e, é, fazem com que a sua interpretação seja comprometida com um determinado ponto de vista. É, e, e, evidentemente, que eu fazendo isso aqui, eu tenho plena consciência disso. Há muita coisa que eu não consigo perceber, que eu não consigo alcançar, que eu não tenho, inclusive, propriedade, eu preferia, de, preferia dizer dessa forma, eu não tenho é, capacidade expressiva para colocar isso é, é, em termos é, mais abrangentes, né? e, é, ao mesmo tempo, também, eu tive uma passagem, né, pelas minhas próprias circunstâncias, é, de quem eu sou, de como... É, de como se deu a minha passagem até aqui, é, eu tive acesso a isso dentro de um determinado foco de um determinado circuito, que foi muito marcado né, ainda nesse período por uma visão situada nos centros hegemônicos de informação e divulgação. Então, muitas dessas coisas eu percebo, eu diria que eu estou percebendo muitas dessas coisas posteriormente. Né? Muitas dessas coisas me chegam, a percepção agora. Então, daí esse esforço que o historiador da performance no Brasil precisa fazer no sentido de co conseguir compreender uma dinâmica que é, extrapola o próprio, próprio funcionamento da performance. Bom, é, era isso que eu tinha para falar aqui hoje, e eu queria convidar vocês, então, para que daqui a 15 dias voltassem a se encontrar aqui comigo, o estudo da performance, porque aí eu vou falar um pouco mais longamente. Eu falei, na verdade, da transição dos anos 90 para o século 21 Vou falar mais longamente já da primeira década do século. E tem um detalhe sobre essa primeira década que tem essa dimensão pessoal. Vai ser justamente no ano 2000 também, que, curiosamente, por uma razão que eu não, não, não poderia explicar exatamente qual, eu retomo a minha atividade de performance que tinha sido deixada lá atrás, ainda é, no começo dos anos 80. Né? E aí, é, naturalmente, é, é, eu recupero, para mim, tem um sentido importante essa passagem do século XX para o século XXI também em função dessa dimensão existencial e pessoal importante, que é justamente essa retomada né? é, tão surpreendente, Quanto, é, é inesperada e, e, e não programada, mas que eu hoje entendo que tinha que ver com o funcionamento da própria cultura que estava se dando no, no Brasil e no mundo nessa época. É, para aquelas pessoas como a Tigreza que chegaram agora no final e não viram desde o início, esse vídeo vai em seguida para o YouTube, então... É, ti todos, e todo mundo que quiser ainda ver, depois pode ver. Eu sempre é, lembro disso. Né? Eu Terminando aqui, em seguida, eu vou é, subir esse material para o YouTube. Ele já vai ficar lá com todas as indicações de bibliografia que eu citei aqui hoje, inclusive com a, a referência de um livro que eu, que eu acabei não juntando aqui, mas que eu iria falar, quando eu falei de Domingos da Criação e tal, há um livro que saiu não faz muito tempo sobre os Domingos da Criação, né? Esse, essa espécie de é, atividade coletiva que no começo dos anos 70 no Rio de Janeiro gerou um, uma expectativa que se espalhou pelo Brasil de uma produção de arte coletiva. Né? É, como nós vimos, antes que alguém diga isso, como nós vimos isso já existia é, no Nordeste, no Sul, etc., antes de existirem os domingos da criação. Os domingos da criação, bem entendido, foram um catalisador disso, para que amanhã não digam que eu estou dizendo, que foi ali que surgiu a coisa toda, né? porque as pessoas estão muito preocupadas em apontar né, onde é que você erra é, ao apontar o começo de alguma coisa. A gente, em, em história, em e, sobretudo quando a gente fala de acontecimentos históricos, eles são é, têm um olhar que vai mudando as coisas e o olhar também vai mudando ao longo do tempo, e a gente vai percebendo as coisas de outras maneiras. Né? Para o nosso referencial é, de quem estava ali no que era naquela época e não é mais hoje, eu acredito, o centro da produção artística brasileira, era ali que estava acontecendo o negócio. Mas, evidentemente, hoje a gente vê que, na verdade, esse esforço que representou o domínio da criação estava articulado a uma série de outras coisas. Não fosse, se não fosse assim, o Frederico Moraes não tinha corrido para lá e para cá, de norte a sul do Brasil, atrás de outras produções coletivas. e tal. Ele estava antenado, percebendo que isso era uma coisa que estava se dando em vários lugares. Entretanto, também, acho que é importante fazer uma crítica à exacerbação disso... Né, ou a hipertrofia disso que eu acho pessoalmente que também aconteceu inclusive com o próprio Frederico de Moraes quer dizer, com, depois de um tempo ele passou a ser também aquela pessoa que parecia carrear em torno dele essa mesma coisa natural, ah, isso tem que ver também com todos os processos em que uma pessoa de repente é, é, se envolve com uma determinada forma nova de criação e isso começa a atrair é, outras formas semelhantes são, são os processos pelos quais a própria cultura vai se desenvolvendo, né? E a gente é, deve levar, entender isso com tranquilidade. Então, na próxima, daqui a 15 dias então, na próxima edição do Estudos da Performance, aqui, a gente entra de vez no século XXI. Tá? Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram até agora, aos que passaram também aqui, aos que deram like. Eu pediria que os que deram like aqui também deem like no vídeo quando estiver lá no YouTube. É, eu estou começando também uma campanha aqui para a gente avançar é, nas, nos, nas inscrições, nos, nos membros né, do canal. Né, as inscrições no canal não paga nada para você se inscrever no canal no YouTube. E se você se inscreve lá e clica no, no sininho lá das notificações, você vai receber sempre... É, de primeira mão, quando é que os vídeos novos entram no ar ou quando eu estiver fazendo alguma live transmitida. E é importante porque vocês se inscrevendo no canal e dando likes, vocês ajudam o canal a crescer. Nós estamos atualmente, segundo a última estatística, que eu vi com 440 inscritos, mas esse número deu uma certa estacionada e eu tinha uma certa ambição de que a gente passasse esses 60 restantes para chegar aos 500. Então, hoje, eu já estou iniciando aqui uma campanha para pedir a todos vocês que me ajudem a levar o, o canal a 500 inscritos. Olha o que quer dizer, levar o canhão, levar o canal para o um número de 500 inscritos. Eu estou começando hoje a campanha dos 500 inscritos no canal Arte Ao Vivo. Tá? Para a gente ver se a gente já consegue ultrapassar essa primeira, essa primeira barreira, né? Des, das, da primeira. É... Cinco centenas de inscritos. Aí, quem sabe no futuro a gente possa pensar em mil ou mais, enfim. Mas por enquanto, como o canal não tem uma pretensão de ser uma coisa para arrebentar a boca e o balão, a ideia é que as pessoas colaborem para que ele possa ir crescendo é, dentro da proporção que ele tem. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, vai lá, clica nas notificações e dá like nos vídeos. Esse vídeo, inclusive. E sai daqui hoje, vai para lá. Tá bom? Muito obrigado, gente. E até daqui a 15 dias com mais o Estúdio da Performance. Tchau.